Vem comigo, treino Acelera Metabolismo 40+, de hit pra você fazer onde você estiver, pra depois dos 40 anos, acelerar seu metabolismo. Sabe que depois dos 40 anos não é qualquer treino que funciona, não adianta fazer qualquer coisa, muito menos treininho leve. Você precisa de treino que pegue, que faça, que sue, que faça seu coração acelerar, faça seus músculos queimar, vocês vão ver isso acontecer aconteceu hoje aqui, e teu coração vai bater mais forte, e é isso que gera o um estímulo, que acelera o metabolismo e te faz... É, ter 40 anos ou mais com um o corpo mais bonito do que era lá ausente, fechado? vem comigo então, eliminar a barriga sem flacidez, e para isso, não adianta ficar fazendo abdominal não, é esse treino aqui fechado? vamos lá, deixa eu posicionar vocês aqui também, então prepara lá galera, são três exercícios diferentes, o primeiro exercício eu vou mostrar para vocês, serão 20 segundos de estímulo por 10 intervalos o famoso Tabata, podem fazer 4 minutos de exercício, famoso Tabata é pouco estímulo, os estudos comprovaram que ele melhora seu condicionamento cardiorrespiratório, mas ele não tem condição de te levar ao emagrecimento. Então você precisa de um cúmulo maior de fatiga, um cúmulo maior de estresse. Por isso essa combinação de três tabatas juntos. O primeiro vai ser lá, alternando o joelho no máximo de velocidade possível. Quem não puder fazer com impacto, vai fazer jogando cotovelo no joelho. Beleza? O segundo estímulo qual vai ser? Depois vou fazer 4 minutos só desse. Deu 4 minutos desse, nós vamos no segundo estímulo. Vai ser um polichinelo sapo. Nesse polichinelo sapo, máximo de estímulo de volta. Se você não puder fazer o um polichinelo sapo, porque não pode agachar, faz o polichinelo tradicional. Se você não puder o polichinelo tradicional por impacto, faz o polichinelo, o polichinelo sem impacto. Combinado? Vou chamar meu tênis que eu pisei aqui. Deve ser mais, vão ser mais 4 minutos. Depois desses 4 minutos, as 8 séries. 2 minutos de intervalo, e a gente vai para o último, que vai ser agachamento. Agachamento, subindo e descendo com velocidade X0X0. O que, que significa isso? Na maior velocidade possível. Aí não eu não posso fazer agachamento. 20 segundos de isometria por de descanso. 20 segundos de isometria. Pode dar descanso. Ah, não pode fazer 20 segundos de geometria, não pode agachar nada. Deita no chão e faz elevação de quadril. Quem já é meu aluno, tem a biblioteca de exercício lá, sabe como fazer. Lembrando, faz esse treino e conta pra mim depois aqui nesse vídeo como que foi. Fechado? Vamos começar lá. Primeiro, alternando o joelho e vamos lá. Vamos lá. 20 segundos. Velocidade máxima. Primeiro, você aumenta no começo. Acelera o máximo. Lembrando, se você não consegue fazer, vai aqui, ó velocidade, velocidade, eu particularmente acho mais difícil o cotovelo no joelho do que alternando o joelho aqui, Top. o máximo de velocidade possível, acelerado 10 segundos, respira passa rapidinho, esse primeiro é mais fácil, daqui a pouco você vai ver que vai começar a pegar 10 segundos e acelera acelera acelera Virando junto. Três segundos. São oito séries. É pegado, cada um faz o seu ritmo, lembra. Primeiro de tudo, respeita o seu corpo. Segundo, máxima intensidade possível. E foi de volta. Acelera. Esse daqui já é um treino mais avançado, então ele é mais difícil mesmo, pessoal. Esse aqui é o treino que vai ter no próximo programa. Hein? Mais à frente, ano que vem, se você saber. Fizemos um treino que eu preparei para lá já. Acelera! Começa a perder o ritmo, é normal. Insiste. Insiste. Coraçãozinho vai né, embora. Começou a falhar. Não tô mais conseguindo. Toma. Vamos jogar aqui, ó. A perna não tá indo. Vai botar picado. É só o começo. Inspira. Uh. Faz não, foge não. Vem comigo. Nós um juntos. Tô fazendo contigo. O pé já falhou de som Vamos Acelera We'll mm be -hmm. Agora que foi. 10 segundos. Vamos fazer a mais. Postura na hora de descer. Lembra de fazer adaptado tradicional? 20 segundos. Pode fazer o tradicional. Ou adaptado. Sem impacto. Bora lá. Velocidade. Uh, velocidade. Postura. Sempre desce na postura. Cuida da lombar. Não desista. Não desista. Inspire e vem comigo. Fala o seu ritmo. Não aguentou fazer assim? Fazendo passo para o lado. Só oito. Manda ver. Postura. Não desista. Perna queima. O coração acelera. Mas não vai acabar não. Uh, dois. Basta conseguir. Três. Basso conseguir. Quatro. Conta pra mim depois. Cinco. Quanto você conseguiu fazer depois de chegar o sal? Sete. Agora foi o intervalo. Foi uma mais que ela, a gente no tempo. Esse. Vai. Vai. Respira. normal se a partir de algum momento eu não consigo mais fazer faz adaptado sem agachamento Vai lá. vai se inchar Não perde a postura na fadiga Não perde a postura Perdi a velocidade já Porque a perna não vai mais Acelera o máximo possível Na postura Desce o máximo possível Acelera o máximo possível Vamos comigo Vamos lá 10 segundos Faltam menos 4 minutos para acabar Desiste não, desiste não Vem comigo Vem comigo Vamos para outro lado agora Bora. Postura Desce bem com tanto que respeito a dor, teu joelho, tuas limitações. De velocidade. Estamos usando carga. peso, Estímulo certo. Boa. Deixa eu levantar aqui, gravando. Silêncio. Segundo firme. Oi. Excelente. Não aguenta, fica paradinho. É mais difícil, só pra avisar. E vai, vai, vai. Acelera. Vamos pra frente para manter a postura. Ajuda a manter a postura. A perna tá rachando de queimar. Tá, inchado, tá queimando, normal acabando, pessoal. Vamos lá, meus corretores. Acabando. Você que tá aí, ó. Faz vontade. Vem! Tá acabando. Desiste não. Desiste não. É bom para você. Construindo o copo do teu sonho. Ah! Melhor os 40, 50 do que tava lá nos 20. Vamos lá. Só não pode desistir. Só não pode parar. Vamos lá. Ah, vamos. Desiste nunca. E tem parado. Pode até cansar, mas você não para não. A gente cansa. Cansa. Expira, mas não para Descansa, expira, mas não para, esse é o segredo vai, força hum. Uf. Uf. Uf. Uf. máximo de velocidade esse é meu máximo já Uf. não para acabando, vai! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Inspirando, inspirando, pode gritar, pode fazer barulho, mas vem comigo, vem comigo! Uh. Isso aí time, esse foi o meu treino de hoje, compartilhei com vocês aí para fazer comigo, mostrando que não importa o local, você treina na academia, você não pode estar na academia agora você está viajando está em algum lugar e não tem que treinar você precisa do daqui, ó. um quarto do hotel um quarto sem nada no chão você, tua roupa e teu tênis não precisa de mais nada o acompanhamento do estímulo certo o estímulo vai acelerar seu metabolismo depois dos 40 anos o estímulo vai te trazer o melhor corpo da sua vida depois dos 40, você está aos 40 bem melhor que você estava lá ausente e você vai ver que você pode emagrecer perdendo barriga. Tem muita gente que emagrece, mas a barriga continua lá. Esse tipo de estímulo é que acelera o teu metabolismo e faz você perder barriga, faz você perder gordura. Não é ser matar e fazer abdominal, não. É acelerar seu metabolismo. E vai precisar da energia que está aqui para fazer teu organismo funcionar, beleza?